Já pensou se você tivesse acesso à metodologia responsável por fazer mais de 5 mil pessoas acima dos 40 anos emagrecerem até 5 quilos em 21 dias? Imagine se você mesmo depois dos 40, com um corpo mais fininho, com menos gordura aparente, sem fazer muito esforço, sem precisar frequentar a academia, se matar de fazer exercícios, se submeter a dietas restritivas e ainda assim pudesse comer o que gosta? E o melhor de tudo isso é que você pode fazer isso sem passar fome, sem se sentir desmotivado e sem restrições malucas. Pois esse é o método que foi responsável por mudar a autoestima de pessoas com mais de 40 anos que não acreditavam mais que era possível de fato emagrecer e diminuir a barriga. Você só precisa acessar esse método uma única vez e depois disso ele vai ser responsável pelo processo definitivo que você vai construir o corpo que sonha e merece, sem sofrimento e restrições. Mas eu já até adianto, se você não sabe quais são os melhores exercícios para queimar gordura depois dos 40 anos, fica tranquilo, que no desafio você terá acesso detalhado a tudo isso. Se você não sabe como realizar algum exercício para possuir alguma dor ou alguma lesão, fica tranquilo que no desafio terá todas as versões com exercícios adaptados e de baixo impacto se você tem alguma dificuldade. E se você se sente desmotivado e tem certeza que vai desistir no meio do caminho, fica tranquilo, que no desafio você terá acompanhamento e também um grupo de motivação. Parece loucura, né? Mas depois que eu desenvolvi esse método, pessoas comuns começaram a acelerar o seu metabolismo e começaram a ter resultados reais em apenas 21 dias, mesmo depois dos 40 anos. Fala meus quarentões, tudo bem? Se você ainda não me conhece, meu nome é Zanon Macedo e eu sou profissional de educação física há mais de 10 anos com foco em emagrecimento de pessoas que têm 40 anos ou mais. Após os 40 anos, o metabolismo fica lento. Por isso, as pessoas tentam emagrecer e não conseguem. E elas continuam fazendo o mesmo. Porém, é necessário estratégias que aceleram o seu metabolismo, podendo finalmente conquistar um corpo aos 40, melhor que já foi aos 20. E principalmente, sem barriga. Muitas pessoas iniciam dietas e acabam se desmotivando. Se matriculam na academia e acabam trancando e nunca mais voltam. Isso se dá porque elas estão fazendo as coisas tradicionais que não são focadas em acelerar o metabolismo depois dos 40 anos. Fazendo uma analogia básica. Quando somos crianças, aprendemos que tudo é mais rápido e com o passar dos anos, nosso processo de aprendizado se torna mais lento. E é a mesma coisa que acontece com o nosso corpo. A cada ano que passa, o seu metabolismo começa a desacelerar. Por isso, você possui ainda mais dificuldade de voltar a ter o seu peso ideal. E quando falamos de peso ideal, não estamos mencionando apenas a aparência, e sim também saúde. E não só saúde no sentido de aparência, mas no sentido emocional também. Quando você coloca uma roupa, como que você se sente? Quando você fica pelado na frente do seu marido, você prefere namorar no escuro? Quando você põe um biquíni e as suas amigas estão perto, você se acha gostosa? Você, homem, sente que o seu desempenho sexual já não é mais o mesmo? Você sente desejo de voltar a ser desejado? Tudo isso está atrelado à sua autoestima. Se você está cansado de passar por tudo isso, eu quero te apresentar um método simples, rápido e com resultados reais. Veja, eu não estou falando de um método em que você precisa passar horas e horas sem comer. E muito menos de um método em que você vai ter que desembolsar muito dinheiro. E nem de algo que você precise demandar muito tempo. Eu estou falando de um método sério responsável por mudar mais de 5 mil pessoas. Pessoas me relatam diariamente que nunca imaginaram que fosse possível ter os resultados que possuem hoje. E talvez você esteja pensando, por que, que eu deveria acreditar nele? Tá bom, você precisa ver com seus próprios olhos o que as pessoas dizem sobre esse método? Meu nome é Lúcia Lucinha, né? Todo mundo me conhece por Lucinha. Tenho 50 anos e participei do Último Desafio, né? E pra mim foi assim, foi muito bom, foi um prazer mesmo. E todo dia ali, acompanhando as suas aulas, né? E as suas orientações, né? Acho muito importante também as reuniões que você faz conosco ao vivo, né? É, pelo Teams, que eu acho que é muito importante, dá muito gás, ajuda bastante a gente nas nossas dúvidas, né? E assim, e, e eu segui direitinho, né? O projeto da alimentação, as atividades todos os dias ali. Consegui eliminar 8 quilos, hum. né? A pochete, graças a Deus, não existe mais, né? Estou muito bem, graças a Deus. Hoje eu consegui ir para academia, vou de top, no <risos> cara, né? <risos> vai. Pode ir Agora você top para academia, é, academia, né E academia, né? os braços assim super definidos, né? Graças a Deus, braços definidos, barriga zerada. É, coisa linda. É isso aí. Meu nome é Antônia, tenho 45 anos. E estou felizíssima mesmo sem me pesar, porque eu sei que eu perdi bastante. Coisa. Dá para ver nas minhas roupas que minhas blusas sociais não estavam fechando. Agora estão Coisa meus aqui. vestidinhos que eu não colocava mais, agora eu coloco. Eita, fazia tempo para o vestido? Fazia, fazia. Eu malhei dois anos na academia direto, dois anos certinho sem parar. Mas não vi resultado nenhum, nem emagreci, nem engordei. E eu sempre fui assim, magérrima, sempre me pesei 48. Mesmo depois que eu tive minha filha, eu voltei meu corpo de antes. Aí de dois anos pra cá, eu engordei. Engordei muito. De 48, fui pra 65. E assim, o desespero tomou conta. Tomou conta porque eu fazia de tudo e não emagrecia por nada. Por nada, por nada, por nada. Aí foi eu vendo você, né, no Insta. Aí quando passou eu falei, amor, eu quero agora, me escreve agora e eu vou fazer e eu vou conseguir. Aí foi. chamo Rodrigo, Rodrigo Hercupulano, 42 anos. No início do desafio eu estava com 86,5, 87 quilos. Hoje estou com 83,200. É, perdi 4 centímetros de circunferência abdominal, me animei. Segui certinho né? O, o desafio, zerei açúcar, a bebida e fiz direitinho todos os, os exercícios. Me Parabéns, conta aqui, você que já fazia academia e tudo mais, por que, que resolveu entrar no desafio, Rodrigo? Justamente, Zanon, porque eu já estava na academia e olha que eu tenho um personal lá, certo? Eu tenho um personal é, que eu entrei no início para justamente definir mais, né? Eu sou uma pessoa magra, mas só que com estava com o abdômen um pouquinho... Globoso, né? Digamos. E iniciei justamente para perder abdômen. Aí só que não consegui perder abdômen. Comecei a pegar massa, comecei a desenvolver o peito, o braço tal. Mas o abdômen mantinha lá, ele não diminuía nem. Aí eu, assistindo é, suas lives, eu resolvi é, me desafiar, acreditar, né? Como eu falei na outra reunião, né? Eu dificilmente eu acredito em coisa de internet. Mas aí veio algo que. Rapaz, acredita nesse cara. Vi os depoimentos. Vai que dá certo. 21 dias eu achei, rapaz, 21 dias eu vou perder a medida. Eu tô há dois anos, três anos na academia com personal, presencial, o cara, lá de longe. Vai fazer eu perder barriga. Mas aí, cara, você me surpreendeu. E o resultado você você funcionou, funcionou ou não? Rapaz, show de bola, caramba. É surpreendente, é surpreendente. É surpreendente mesmo. Eu posso te afirmar, não existe nenhum outro método voltado para o emagrecimento de pessoas e com 40 anos ou mais, tão eficiente como esse método aqui. Você viu com seus próprios olhos mulheres que voltaram a vestir roupas que não serviam mais, mães com a vida corrida que voltaram a se cuidar, esposas que não se sentiam mais desejadas pelo marido voltando a ter uma vida sexualmente ativa, homens com um corpo melhor do que quando tinham 20 anos. Já imaginou como seria isso com você? Se você tivesse acesso ao método que precisa de apenas 20 minutos diários. Pudesse ter um personal online com exercícios para você fazer em casa. Se você tivesse um guia alimentar para comer sem exceções e sem passar fome. Seria bom demais, né? Concorda? Em meados de 2008 eu comecei um sonho. Mudar o sistema de emagrecimento e criar algo totalmente focado para pessoas com 40 anos ou mais. E sabe quem acreditou em mim? Ninguém. As pessoas achavam que eu estava louco quando eu disse que era possível emagrecer mesmo após os 40 anos e com apenas 20 minutos de exercícios diários sem sair de casa e sem material. E que após esses simples exercícios, o seu corpo ainda continuaria queimando gordura mesmo quando você estivesse dormindo. E depois de ter testado esse método com milhares de pessoas me tornei um profissional de educação física renomado no mercado e referência em emagrecimento para pessoas que têm 40 anos ou mais. E isso tudo surgiu porque eu via que a realidade de pessoas com 40 anos ou mais era totalmente diferente da realidade de um jovem. Ficar horas e horas fazendo exercício não era ideal. Dietas malucas só causavam efeito sanfona. Fora o ciclo de desmotivação eterno estava na hora de eu criar uma revolução e foi por isso que eu criei o desafio 40 sem barriga caso você decidisse ir atrás de cada um desses conteúdos e treinos contido nesse método em outros lugares você gastaria facilmente cerca de dois mil reais isso fora os bônus que eu separei exclusivamente para você esses bônus vão potencializar todos os seus resultados e não tem nenhuma forma de acessar eles por outro caminho que não seja aqui, nem mesmo pagando. Sabe, tendo em vista que você aqui vai ter acesso a esses treinos e conteúdos que valem ouro, que já transformou a vida de milhares de pessoas e que facilmente poderia custar R$ reais, eu farei algo diferente. Sei que muitos, infelizmente, não conseguiriam ter acesso a essa transformação por esse preço. Portanto, vou deixar de uma forma que qualquer um possa fazer parte. Você não precisa investir nem a metade desse valor. Mesmo sabendo que isso é uma loucura, farei isso porque assim estarei ajudando a você a se encontrar. E eu no meu objetivo de vida. Então eu farei de R$ 297,00, eu vou disponibilizar por apenas 12 vezes de R$ 7,99. Ou à vista por R$ 79,90. Isso equivale a 35 centavos por dia, e é exatamente o que você gasta ou até menos do que você gasta nos seus finais de semana com comida ou com coisas que não vão te trazer retorno nenhum. Você tem aí 35 centavos por dia para mudar completamente a sua vida? Para desfrutar de um corpo que você merece e sem barriga? Além de ser menos que uma pizza que você gasta no seu final de semana, você ainda terá uma garantia completa de 7 dias. Isso mesmo, respeito o seu tempo e o meu. E caso você ache que esse método não te trará resultado, o que eu tenho certeza que não vai acontecer, basta você me enviar um e-mail ou um WhatsApp que eu devolvo 100% do seu dinheiro. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Você é inteiramente responsável pela vida que tem e daqui um mês você desejaria ter começado hoje. Depois de mais de 10 anos me especializando em emagrecimento para pessoas com 40 anos ou mais, eu me dei conta que não adianta mais fazer do mesmo. Acelerar o metabolismo é a chave para você queimar gordura e isso só será possível você aplicando essa metodologia. Milhares de pessoas já transformaram a sua vida sem sofrer e no conforto da sua casa. E a próxima pode ser você. Ao meu ver, agora você tem apenas três opções. um, Não faça absolutamente nada. Fique exatamente do jeito que você está aí. Se você acha que está bem assim, que não quer melhorar e viver tudo que tem vontade, então esse método não é para você. Mas agora, se você gostaria de viver a vida e saber que você merece mais eu tenho outras duas opções para você. Mas você também tem a opção número 2. Faça você mesmo. Você pode pensar que fazer sozinho é melhor. Que talvez você tenha que perder só alguns quilinhos ou só um pouquinho da barriga e ache que não vale a pena entrar aqui. E você realmente pode fazer sozinho. Basta ir atrás separadamente de métodos que fazem com pessoas com 40 anos ou mais emagrecer. Talvez gastar dois mil reais com conhecimento, personal online, guia alimentar... E torcer para que no final das contas tudo isso dê certo. Isso gastando muito tempo não só para aplicar, mas também para encontrar todo esse conhecimento. Eu te desejo sorte, pois eu sei que isso não é fácil. Ou você também tem a opção 3. Eu farei todo o trabalho duro para você. Vou te enviar todo o conteúdo da semana de aquecimento antes de começar o desafio. Todo o material dia por dia. E no exato momento que você se inscrever, você vai poupar milhares de reais e centenas de horas para ter algo realmente valioso e que dê resultado depois de 40 anos. E você ainda terá o meu acompanhamento. Seria o seu personal online em cada uma dessas fases do seu método, além de todo o suporte da minha equipe dentro do grupo do WhatsApp. Dessa forma, você também pode comer e emagrecer sem passar fome, sem se sentir mal ou culpado. E logo, ao olhar para o espelho, fica feliz com a nova versão que você mesmo está vivendo. Principalmente sem barriga. Qual dessas opções seria mais fácil para você? Acredito que é a última, né? Nesse mundo, só existem dois tipos de pessoas. As que falam que vão começar algo e, assim que possível, e mesmo sabendo que precisam daquilo, continuam empurrando com a barriga durante séculos. Ou seja,. Aquelas que somente sonham em alcançar o que querem. Mas quando a oportunidade surge, não aproveitam e deixam passar. Existem as pessoas que conquistam os seus objetivos. As que sabem que quando tem uma oportunidade, elas vão e agarram com unhas e dentes. Pois sabem que muitas oportunidades não voltam nessa vida. Milhões de pessoas atualmente sonham em emagrecer e viver uma vida que sabem e que merecem. Mas nós dois sabemos que poucos realmente conseguem isso, e principalmente depois dos 40 anos. É a lei da vida. Enquanto uns esperam que caia do céu, outros correm atrás e fazem acontecer. Eu chamo de Atitude 40+. Uns veem os resultados dos meus alunos e ficam lá só admirando, e outros vão e se tornam esses alunos com resultado. Eu estou pronto aqui para te enviar o acesso desse caminho para você chegar ao seu corpo dos sonhos aos 40 anos. Sem barriga, mas essa decisão só depende de você. A única coisa que está entre você e o corpo que você merece é um clique no botão aqui abaixo. Depende de você. E eu te aguardo do outro lado. Quem é você?